Se você joga CSGO, muito provavelmente conhece a granada HE, que no caso é uma granada de dano. Quando você a lança, quanto mais próxima ela explodir do inimigo, mais dano você causará a ele. A configuração de Damage é o quanto de dano ela dará no inimigo. E a configuração de Range é a distância que essa explosão irá afetar os inimigos. Ou seja, quanto maior o Range, mais dano ela dará para quem não estava tão perto da explosão. O padrão de dano da HE no CSGO é de 1.3 e Range 2.5. Porém, eu consegui mexer nessas configurações Criando assim a Nuke HE, ou Atomic HE Chame como preferir, a HE do CSGO Que dá muito mais dano e atinge uma zona Muito maior, e quando eu digo muito maior É muito maior mesmo Antes que você dê dislike no vídeo, não era só a minha HE Que tava com esse poder, era a HE de todo mundo E desde o primeiro round eles já sabiam 30. Planta, Felipão. Planta. Planta aqui, ó. Aí, aí mesmo, aí mesmo.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 O mais caro do Brasil, avaliar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337, vamos começar aqui o na rapaziada Milk. He Lembrando, rapaziada, tamo estamos quase aí com um milhão de inscritos Então, por favor, se inscreva no canal, é só um clique, clique Que faz toda a diferença pra mim Vamos lá pro comp, jogar logo Bora, bora, bora, bora Boquei caverna Tem, né? não, não é Nossa senhora Fala se caverna, Felipão. Pode ficar aí que eu te bato. Pode ficar aí que eu te bato. Tô aqui. Pode ficar aí, Felipão. Matei, confia. Caverna eu acho agora. Não, caverna eu matei. É o último errado. Cabecinha. Tá lá, Felipão. Boa. Tem uma lá pra Nossa, olha o Felipe agora. Peguei um aqui também. Mais caverna, Filipão. Mais caverna. Ó, oh, vou pegar esse caverna aqui daquele jeito. Ok. Que Meu, né? Nossa, que bang merda que eu fiz. Boa. Vou passar reto aqui. Nada. Peguei meio. Mais meio, mais meio, mais meio. Desamaguei meio. Porque errado. Caberneta. Caverna, flipão Aqui Puta! Nossa senhora! Vai direto, vai direto, vai direto, vai direto. Pode direto. Linda, linda, linda, linda. Peguei um, peguei um. Boa, golpe. Enfio pra nós. Nada mais meio, nada mais meio. Entrou? Dia, papai. Vou bangar uma, vou bangar uma aí, vou bangar uma aí. Banguei. Mano, acho que eles estão com pra... um, Caverna, caverna, caverna. Tomou, tomou dano, hein? Pode ir, Filipe. Pode não. Pode guardar, pode guardar. Valeu, valeu, valeu. Vou ficar suzinado. Só preciso torcer pra ninguém jogar aqui, mano. Nada, velho. Palácio. Se eu morrer, eu matei. Boa. Nossa, que lindo. Beleza. Tem palácio. Pode passar ele aí, me cuidando. Tem palácio, filhão. Eu tô na B aqui, mó Tem praga eles. Faz a palácio, caverna, confia. Deve ter dado dano pra pôr. Nossa, o cara lagado pra caramba. Linda, rapaziada. Levou o gás, levou o gás. Aba aqui, hein. Tô com medo de ter um costa. É. Palácio último meado. Boa. Tá. Aonde? Palácio. Tá meado. Tá avançando. Vai, vai, Nossa, o pai tem o um prefire dos deuses, meu mano. Entrou, liga. Entrou, ali. Tem outro. Tem aí, Filipão? 2B. Mano, alguém aqui, velho. Calma aí. Não. caiu o Aqui. Nossa, mano. Ia ser muito foda se isso acontecesse. Nossa, mano, não é possível. Né? Vou ficar aqui na caverna cravada. Passou um, vou ter que matar. Corre daqui que ferrou. Beleza. Nossa, eu falei pra correr daí que ferrou, pai. Nossa, esse smoke tá uma delícia pra mim. ele, errou. Você tinha ganho Não, né? Onde veio? Nossa, pegou, pegou Putz. Matou os dois. Joga muito, papai. Mano, agora de terra, a gente Mas, precisa pensar, é mano. Eu não sei se vale a pena gastar tudo no mesmo lugar, velho. Vamos jogar um pouco recuado de início, que eles vão jogar deles. Ah, o verde vai morrer, eu tenho certeza. Não. Ou oh, se vai. Sai, sai, sai. Essa é uma bomba atômica. Nossa, <risos> tomei um HS aqui. Vamos entrar? É, eu... Mãe, entrei, pode entrar. Toma, vamos Toma HS, toma o Dois CTs e um jungle. Ih, liga. Vai, Filipão! Vai, Filipão! Ganhou, matou dois! Como assim? Não matou nenhum. Eles avançaram. Sai do caramba, Felipe. Isso joga muito. Avançou. Hum. Ah, é. Avançou onde? Não, pegou, já pegou. Ó, vou fazer o cara gastar a ganha aqui. Fazendo uma. Planta, Felipão. Planta. Planta aqui, ó. Aí, aí mesmo, aí mesmo. Putz, tomei uma também. Não quebra essa janelinha que você ganha, confia. Dá pra passar por ela sem quebrar. Dá pra passar por ela sem quebrar. É, só pular. <risos> só pular, amigo. Não é muito difícil. Ix, valeu. Galera, ó, presta atenção. Mano, vou passar uma call aqui. Hein? Todo mundo ruxa palácio sem parar. Sem parar. A gente vai pegar eles com a H na mão, mano. Pula palácio, cai bombe e come CT. Só o, o Igor que tá com a bomba, a planta default, fechou? É, é. Que... E na cristal. Tá? <risos> Filha da p. <risos> só vai, só vai, só vai. Tô default se puder oh. L, L, L galera Putz, mano. Galera, vamos fazer um rush pelo L, mano. L é um lugar difícil deles conseguirem acertar uma guia de início, tá ligado? Então, mano, L sem parar. Eu vou desmocar uma passagem. Faz uma L na mão mesmo quando vocês forem passar. De, cadê minha mira, velho? Tá muito fininha, mano. Peguei, peguei. Eu tô jogando o Boa, boa, boa. boa Jogou muito. Já upei, eu, eu, eu, eu. Vamos ver se eu caio. Um, outro no L. E na janela. Ai, preciso pegar a bomba, mano. Ó, tem um mais no meio, tá? E outro vai vir aqui, outro vai vir na, na caverna, dog. Eu pelo meio. Ai, Ai. Lembra de deixar todo mundo, um só qualquer? Fiz aqui no canto e eu. Boa, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Alpi. Vamos. Ui! C4, boa boa, boa, boa, boa, boa. Ficou alguém lá? Ficou alguém? Não, eu não fiquei ali. Eu ainda tenho, eu ainda tenho. Eita, eu pego lá. Lança aí no default. Ele não defusa. Ele não defusa. <risos> Ih, rapaz. Grenade. <risos> Grenade. Grenade. <-o> aí? calma. Tem uma Tem dois B, dois B, Só não joguem uma ganha aqui, por favor. Não vão, não vão, não vão, não vão. Vai dar tempo ainda. Oh, se não tiver kit, não tem tempo. Ganhamos, papai! Esqueça! Nossa, que cria, viado? Mano, eu ah. preciso... Calma aí, galera, calma aí. Agora é melhor voltar. Calma aí, não, não, sem fazer barulho. Sem fazer barulho, sem fazer barulho, sem fazer barulho. Caranguejo, caranguejo, caranguejo. Junta com dog lá, B, guys. Junta com dog lá, B. Não. Ele ainda conseguiu jogar, mano. Pode entrar, pode entrar. Vocês têm que sair do bomba urgentemente, mano. Se eles tiverem HE... Não tem HE. Vai na bala. Tá jogando demais. Joga... Ganhou, papai. Você ganhou muito, papai. Caiu da janela, caiu da janela. Calma aí, galera. Ô, Dog, foi o seguinte: vai B lá e a gente entra A pelo meio e fica B só. Mano, não tem como ir B agora. Matei um. Tá vamos jogar assim. Em cima da cabecinha. Tá rutilando. Né? Pega, pega ali. Boa. É nosso, é nosso, é nosso. Vai ter um. Opa, escuta. tem liga, liga, liga. Caralho. Ai, ferrou. Tá Calma, tira a cara. Tira a cara. Tá bom, tava você, Dol. É caverna e um do seu lado, do lado esquerdo aí. Tá cabrão. Ganhamos. Esquece, papai. Ficou equilibrado, ficou equilibrado pra todo mundo. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Muita coisa que eu posso trazer aí de diferente pra vocês. Já teve o um combo com o um de HP. Todos os dias, dois vídeos novos. Vocês estão ligados, rapaziada? Eu, Ryan, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Coti1337. Falou!